O que é um acordo, uma negociação de contingência? Um Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Pois é, quando os dois lados acham que tem razão, o melhor acordo que existe é um de contingência. Mas o que é exatamente isso? Não é tão normal aqui no Brasil. Imagine que uma empresa queira me contratar para fazer um evento em Manaus. Ela fala: Olha, Márcio, eu vou te dar um cachê menor do que o que você está pedindo, um honorário menor, porque eu não tenho certeza que eu vou colocar mil pessoas no auditório. Fala: Mas não, mas eu já fiz muitos eventos em Manaus, você coloca fácil mil pessoas. Fala: É, mas é um risco. E começa aquela discussão: coloca, não coloca. Ele está certo, o promotor do evento, em defender os interesses dele, ele está com medo, e eu estou certo porque eu tenho certeza que eu vou colocar mais do que mil pessoas para ouvir uma palestra de negociação, de venda de valor, como conquistar grandes clientes, coisas do gênero. Então, qual é a melhor solução para isso? É fazer um acordo, um contrato de contingência. Por exemplo, se a gente tiver somente 500 pessoas na plateia, você me paga X. Se tiver 700 pessoas, você me paga X mais Y. Se tiver mil pessoas, você paga X mais Y mais Z. Quem é que está correndo risco? Nós dois. E quanto mais gente tiver, mais ele ganhou e mais eu ganhei. Ninguém perdeu. E também se tiver, der uma zebra, 500 pessoas, ninguém perdeu. Ele pagou menos para mim, mas ele em compensação também recebeu menos. Este é um acordo de contingência. É um contrato de risco. Sempre que houver dúvidas dos dois lados, é a melhor maneira de fazer. Você já viu isso em futebol, jogador sendo remunerado por título por gols que ele marcou, por número de partidas que ele participou. O risco é dividido, ninguém acha que saiu perdendo e os dois acabam ganhando. Tá bom? Gostou da dica? Clica aqui no like, assina o nosso canal, deixe o seu comentário no iTunes, é importante. Sempre vá lá no iTunes, sessão de podcast, coloca o que você está achando dos vídeos. Tá bom? Espero você no nosso próximo programa. Grande abraço e bons negócios.